O que nós odiamos é a fatura do cartão de crédito. A uhum. gente ama o cartão, odeia a fatura. Olha só. É isso mesmo. É. Mas aí nós temos os sabotadores. Hum. E nós somos, quais? muitas vezes, sabotadores das nossas finanças. Hum. Entendeu? Se metendo numa compra que não deveria. Por exemplo, não é hora de trocar o carro. Tá. Mas eu mereço. Eu vou trocar de carro. E aí começa a procurar. Começou a procurar, adivinha, Carol, de novo? Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda... vai, propaganda, vai propaganda. ajudar você a, de a definir. Chega um momento que mina a pessoa de tal maneira que ele fala assim, eu vou dar o meio de entrada e vou assumir agora mais 60 meses. E pronto, só que esquece que daí tem seguro novo, de carro uhum. novo, uhum. IPVA e todos os compromissos que vêm com carro novo. Então, na, na sua opinião, por exemplo, se a pessoa tivesse a noção real de quanto aquilo vai custar, por exemplo, nesse, nesse, no carro, né? A pessoa não olhar só o valor do bem mas olhar tudo o que isso implica de custos adicionais, isso ajudaria ela a se afastar um pouco mais das dívidas? Com certeza. Duas hum. coisas que precisam ser olhadas. Hum. A planilha de planejamento financeiro familiar, que diz quanto que a família tem de recurso financeiro ou não tem e, mais. E quantos desse 80% que vai ter uma planilha dessa? Se eu tivesse, se eu tivesse ao vivo assim, com a pessoa na frente, eu ia falar quem que tem a planilha, levanta a mão, porque Olha, é pouca de gente. De né? cada 10 brasileiros, uns 3%. Olha, poucos, de cada tem quantos? Três? Dez. Nossa. Três. Porque assim, quem tem, tem ou no, no, um app no celular, uhum. ou tem um caderno, ou tem uma planilha, mas certo. tem um tipo de controle. Agora, a grande maioria não tem controle nenhum. É assim, ó, eu ganho 5 mil, sabe quanto ganha? Quanto você gasta? Ah, isso eu não sei. Hum. Sabe quanto ganha, não sabe onde gasta. E daí se perde. Ou, ou até, a, acredito que algumas pessoas acham que tem esse número de quanto gasta, que é o um número que elas se enganam, não tem isso? Tendo, tipo, ah, tendo. não, mas eu sei o que eu gasto. Eu gasto, por exemplo, água, luz, telefone, essas que são fixas, uhum. e daí a coisinha aqui que é o, o dezão aqui, então ali, cinquentão, cemão, né? Eu gosto de não falar vê. que sofre de amnésia financeira. Hum. Que é assim, ó, água, luz, telefone, gala, daí começa a esquecer. Eu falo, mas ó, tem o aluguel, tem a prestação da casa, tem vestuário, tem remédio, uhum. né? Todas as outras despesas para manter uma família. Né? Então as pessoas acabam esquecendo. O controle ajuda o seguinte, ele vai ser igual trânsito, tá? Sinal vermelho, para de comprar. Uhum. Aí mesmo que eu tô vendo a propaganda, olha, troca de carro, troca de carro, tem algo me impedindo. Se eu trocar de carro, hum. vai ficar feia, eu não vou, minhas contas vão ficar muito feias. Então, agora eu fico pensando o seguinte, eu, eu teve, teve uma época em que eu eh, comecei a usar um aplicativo, aplicativo é salva a vida de muita gente, né? Uhum. Igual você falou, tem a planilha, mas a planilha você precisa parar para estar tá na frente do computador para ser mais prático, né? E o aplicativo que tudo que você gastar, você inseria ali e daí você tinha uma visão real do que você estava gastando no mês.